dia que passa e minha cabeça está uma grande confusão. Será que eu vou para o inferno por amar uma pessoa do mesmo sexo? Porque muitas vezes nós nos sentimos sufocados com relação a sentimentos ou desejos que nós estamos carregando e que nós percebemos ser contrário àquilo que na verdade nós gostaríamos de sentir. A questão é que muitas e muitas vezes a nossa identidade está sendo construída em realidades que na verdade não dizem respeito a quem fomos criados para ser. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós foi criado para carregar a imagem do próprio Deus em nós. Mas para que isso possa ser uma experiência real para a gente, nós precisamos nos envolver ativamente num relacionamento com esse Deus. Um dos enganos que nós temos é muitas vezes achar que o amor ou o anseio que existe na nossa alma vai ser respondido por alguém. E. Seja essa pessoa de um sexo diferente, seja de um mesmo sexo, na verdade, nenhum outro ser humano pode responder plenamente o anseio que existe no nosso coração por nos sentirmos acolhidos, por nos sentirmos amados de verdade. Esse anseio só pode ser respondido pela própria presença de Deus em nós. Muitas e muitas vezes nós somos educados também dentro de uma moralidade é, marcada pela cristandade que diz que nós vamos para o inferno, vamos deixar de ir para o inferno por coisas que nós realizamos, por coisas que nós fazemos. Mas a realidade do inferno é algo que nós vamos experimentar ou não no que diz respeito a como nós estamos em conexão com Deus. Deus nos criou para estarmos nele quando nós estamos fora dele, na verdade nós já estamos experimentando a realidade do inferno na nossa vida. Então, Deus vai mandar alguém para o inferno porque essa pessoa gosta de uma outra pessoa do mesmo sexo? Não, a realidade do inferno é uma realidade que vai estar presente na nossa vida porque nós estamos desconectados dele. Agora, o que Deus tem para nós tem a ver com aquilo que muitas e muitas vezes nós desejamos para nós mesmos? Também não, porque muitas vezes os nossos desejos, na verdade, não expressam a realidade daquilo que nós, de fato, ansiamos, de fato, desejamos. Eu garanto para você que aquilo que você acha que você vai encontrar numa pessoa, numa outra pessoa, seja ela do mesmo sexo ou não, você está procurando e busca e vai encontrar apenas na pessoa do próprio Deus. Busque-o, se relacione com Ele e você vai experimentar a realidade da vida dEle em você de tal maneira que você não vai ter o desejo de se relacionar com qualquer outra pessoa, seja do mesmo sexo ou não, que não estiver alinhado com aquilo que Deus deseja para a sua vida e para o seu coração.